Você já se inscreveu para o vestibular da primeira faculdade com foco total nos empreendedores? Não perca tempo. Inscreva-se agora. ESE, Escola Superior de Empreendedorismo Sebrae São Paulo. Concebida com base nas melhores escolas de negócios do mundo. E já nasce com nota máxima no MEC. Venha, porque o futuro é de quem faz.